Hoje ele não é o mesmo. Mudou muito. O meu desenho mudou. Você acorda um dia que você não, não tá bom. Não tem como pensar uma coisa legal e tal. Então... Deixa pra lá. Você tá rindo do quê, hein? Oh! Ele nos viu? A moleque do truque Bob! Ah. Bob! A profecia está acontecendo, Bob! Punk's Not Dead! Eu vou matar o Bob Cuspe aqui Bob Cuspe... Já se sabe quando ele vai morrer <risos> <risos> Tá me tirando, seu velho! Então... você não vem?